Olá, aqui é o Zanon e hoje eu vou falar sobre estratégias populares de emagrecimento. Vou apresentar quatro delas, mas me esperem até a conclusão é onde está a parte principal do nosso tema de hoje. Fiquem atentos! A fonte desse vídeo de hoje é uma revisão publicada lá nos Estados Unidos, feita na Universidade de Louisville. A primeira estratégia colocada por eles é a dieta detox, que é normalmente dietas feitas à base principalmente de sucos, que falam que servem para desintoxicar o nosso corpo. Elas duram em média de uma a duas semanas, é feita uma restrição calórica, pois normalmente só se tomam suco, então a base diária de alimentação é de 400 calorias por dia, e leva a uma grande perda de peso inicial. Porém, essa grande perda de peso, colocada estudo, não é devido ao emagrecimento. Essa grande perda de peso, Normalmente é devido à perda de água pelo corpo e também de material fecal. Eles colocaram também que não tem respaldo nenhum científico para que essas dietas realmente sirvam para o emagrecimento, sirvam para desintoxicar o corpo. Inclusive, ela pode ser perigosa, pois essas dietas restritivas, ela aumentam muito o cortisol, o hormônio cortisol no nosso corpo, que é o hormônio do estresse. E dessa maneira, ela pode levar ao ganho de peso rápido depois do efeito rebote, e justamente por essa restrição pode levar a casos de compulsão alimentar. Então eles colocam como vantagem dessa dieta a rápida perda de peso e colocam como contra a restrição exagerada dessa dieta, ou a rápido ganho de peso e a elevação dos níveis de cortisol no corpo. A segunda estratégia popular colocada nesse artigo foi o jejum intermitente, que são períodos onde você fica de 16 a 48 horas sem comer, seguido de períodos de alimentação. Esse método ganhou, nos últimos dois anos, ganhou muita popularidade. Essa popularidade é devida ao, aos, aos momentos de jejum que se passa, onde ocorrem várias alterações metabólicas. Dentro delas, é a diminuição do, no nível de glicose, diminuição dos estoques de glicogênio, aumento da mobilização do ácido graxo, que é a gordura, e diminuição da leptina, que é o hormônio da fome. E vários estudos indicaram que o jejum intermitente realmente leva ao emagrecimento. Porém, quando comparado com outro, outras estratégias alimentares normais, com o mesmo balanço calórico, com a mesma quantidade de alimentação ingerida em um e outro, foi comprovado que ele, ele emagrece o mesmo tanto que uma dieta normal equilibrada. Então, ele não é melhor nem pior que uma outra dieta mas sim uma outra estratégia para emagrecimento. E entrando nos prós e contras do jejum intermitente, ele tem como vantagem a manutenção da massa magra, a diminuição do consumo calórico total e também pode ser sustentável por muito tempo. E como conta para determinados tipos de pessoa pode ser difícil de manter esse jejum, ele também pode levar à compulsão alimentar nos dias sem jejum, e, e o outro contra é que, se comparado a dietas regular, regulares, dietas equilibradas, ele leva ao mesmo quantidade de emagrecimento. A terceira estratégia popular apresentada pelo artigo foi a dieta paleolítica. A dieta paleolítica consiste praticamente em comer o que os homens da caverna, das cavernas comiam, que seriam alimentos não processados. Eles procuraram artigos referentes a isso encontraram que realmente essa dieta leva a perda de peso inicial. durante Chegando a até a seis meses ele vai perdendo peso. Porém, quando vai esse estudo, até dois anos ele, ele vê que não é sustentável a perda de peso, que o corpo se adapta a essa dieta e para de emagrecer. Essa dieta tem como vantagem melhora dos perfis lipídicos e melhora da sensibilidade à glicose. Então, para quem é diabético ou tem risco para diabetes, acaba sendo uma boa estratégia. Porém, ela tem alguns contras. O primeiro contra que eles colocam nessa dieta é que ela é de alto custo. Então, para algumas classes da população, fica mais difícil de sustentar financeiramente essa dieta. A segunda é que essa dieta ela não leva a um bom emagrecimento a longo prazo. É só no momento inicial. O terceiro é que algumas pessoas podem ter alguns sintomas alguns efeitos colaterais desse, decorrentes dessa dieta, como diarreia, fraqueza e dores de cabeça. E o último contra é que eles colocam que essa dieta tem uma baixa ingestão de cálcio. E dessa maneira, pessoas que têm alguma chance, alguma propensão de ter osteoporose, acabam correndo mais risco dentro de uma dieta dessa. A última estratégia de emagrecimento colocada nesse estudo foi o HIIT, High Intensive Interval Training. É treinamento intervalado de alta intensidade. Esse treino consiste em um treino aeróbio, feito alternando, pode... esse treino aeróbio pode ser na bicicleta, no elíptico, na esteira, na natação, pode ser no lugar onde você quiser, mas ele consiste em é, espaços de tempo onde você vai dar alta intensidade, por, por exemplo, se for na corrida, vai correr muito rápido, por momentos onde você vai se recuperar, que seria caminhando ou muitas vezes, até parado. Essa estratégia demonstrou melhorar muito a aptidão cardiorrespiratória das pessoas, então ela ajuda a deixar o coração mais forte, a deixar até o corpo mais produtivo, deixar você mais saudável e também ajuda muito no emagrecimento. Nesse estudo, ele não quis comparar com nada o HIT, só quis mostrar que ele realmente funciona para emagrecer. Porém, colocando até as desvantagens do HIT, o que foi encontrado é que muitas pessoas não podem ter aptidão física. É necessária para fazer esse tipo de treinamento. E aqui eu deixo meu parecer que se você quer fazer um HIIT e ainda não está adaptado dele, não saia tentando fazer ele no máximo de intensidade possível. Utilize a progressão, faça pouco a pouco, que daqui a pouco você vai ganhando mais condicionamento físico, ganhando mais condicionamento cardiorrespiratório e dessa maneira você vai poder fazer esse treino com melhores resultados de emagrecimento. Então esse estudo coloca como vantagens do HIIT, compromisso a curto prazo, coloca também a melhora do condicionamento cardiorrespiratório, melhoras ajuda na perda de peso. E como contra, ele coloca que pode ser difícil de ser executado, feito por algumas populações, por algumas pessoas. Então, se você é sedentário ainda não faz e quer fazer HIIT, não saia querendo correr no máximo de velocidade possível, querendo fazer o teu máximo. O HIT necessita cuidado, necessita de um profissional que possa te orientar melhor. Agora, fica aqui comigo na parte principal desse artigo, que é a conclusão dele. A conclusão é que foi que cada vez mais tem saído novas estratégias de emagrecimento, que compreendem dietas da moda e programas de exercício físico. Porém, elas muitas vezes falham, e é aí que tem que estar a nossa atenção. Elas falham muitas vezes por ser caro, Muitas vezes por falta de compromisso, outras vezes por falta de tempo e muitas vezes também por ser restritiva demais. Então, encontre as melhores estratégias que se adaptem a você, a tua rotina, ao teu estilo de vida. Ai, professor, mas é quantas estratégias de emagrecimento é a melhor? Não foque na melhor estratégia de emagrecimento. Foque na estratégia de emagrecimento que se adapta a você. Você tentou uma, não deu certo? Não fique triste, não jogue tudo para o alto, não se desaponte. Preste atenção para você conhecer, ter autoconhecimento para saber o que não serve para você. E pouco a pouco você vai testando novas estratégias e vai adquirindo para você, pegando a parte que funciona de cada uma. O emagrecimento é isso, é adquirir conhecimento do que serve para você. É você ter habilidade com lidar com determinadas diferenças de uma de outra, e você ter atitude para colocar em prática aquilo que está funcionando para você. Só dessa maneira você vai adquirir ou vai aumentar a sua competência para emagrecer e manter esse emagrecimento. E a principal dica que eu posso dar para vocês hoje, não foque apenas em uma estratégia de emagrecimento, sendo uma estratégia de dieta ou uma estratégia de programa de exercício físico você tem que entender que o emagrecimento ele é multifatorial, que ele compreende vários aspectos da sua vida. Então, quando você procurar uma estratégia de emagrecimento, você vai ter que pensar nos quatro pilares de emagrecimento, como eu trabalho no Lifeform. E sendo eles, exercício físico, alimentação saudável, mentalidade magra e comunidade de apoio. Só dessa maneira você vai conseguir emagrecer e manter o peso perdido. Lembre, emagrecimento é multifatorial. Trabalhe tudo que você puder, urna tudo. Só dessa maneira você vai emagrecer e manter esse peso perdido. Se é a dica de hoje valeu um like, deixa ela aí para mim. Coloca aí, coloca nos comentários qual você quer que seja o nosso próximo tema. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.